E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e hoje vamos para a nossa primeira jogatina do Super Mecha Champions. Vamos conhecer aqui o jogo? Para começo de conversa, vamos conhecer nossos mechas adquiridos: temos o Firefox, o Caramel, o Skylark e o Hot Steel. Hoje vou ir na ordem, vou apresentando na ordem, até, tiver, até uma hora nós termos a live. Vamos de Firefox. Firefox será o nosso, nosso primeiro já está equipado, vamos voltar aqui, esse aqui é meu personagem, olha, olha que bacana, olha que lindo o visual do jogo pessoal, olha só, que coisa incrível, esse aqui no mesmo formato uh, a lá Cyber Hunter, contudo entretanto, porém, opa, peraí, estamos no Squad Mod, eu vou de Lobo Solitário primeiro, aqui solo mode vamos conhecendo o jogo, esse aqui nos padrões do Cyber Hunter, ele tem a cambalhota, que é uma espécie de dash né? que o personagem faz. Ele tem equipamentos, ele tem armadura, ele tem essa armadura, o Mecha, né? A gente pode ir chamando ele assim. Tem veículos também, ao mesmo tempo que o, o Cyber Hunter também oh, tem. Ele tem toda uma animação, um design, uma intro, a música. Olha assim, o jogo me encantou. Não vou mentir, já joguei uma partida. Na verdade, eu joguei o tutorial. Que ele mostra, para que serve cada botão e tudo mais, e vamos, vamos mostrar aqui no canal a estreia do Super Mecha, vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês pessoal, espero que vocês curtam esse jogo que vou dizer assim, uh, me agradou muito, ele tem a, vamos parecer, assim, a fluidez, né? a leveza do, do Cyber Hunter, tirando essa tela do, do estádio de beisebol que ficou meio bugadinha, de resto, não tem, não tem crachado, não tem dado problema. O mapa aqui achei bem interessante também, tem várias possibilidades. Ó. Tem a parte da escola ali. Ó. Vamos sair, vamos vou cair ali na escola. Tem o drone a la Cyber Hunter. Tentar, vou tentar cair em um lugar que o pessoal não quer me matar também. Né? A gente tem que pegar arminha, sim, temos que pegar armas também. A luta é, é no pessoa, né? O pessoa física e o pessoa robô. Então não, não é só. Não é só pegar, juntar o robô e, e largar na capoeira de, de robôzão em cima, não. Aqui tem, tem que tretar com pessoa também. O nosso mecha ele demora para carregar, né? Se você for olhar, ele ainda, ainda tá carregando. Tem 6% indo para 7%. A gente sai numa arminha padrão. Já tem gente tretando. Eu vou tentar pegar um, alguns uns itens. Nem todos os itens eu ainda sei. Ó. Temos itens pra cabeça, né? Escudo, capacete e tudo mais. Lançador de granada. A gente tem uma variedade bem interessante de armas. Olha, tem um cara ali já. Beleza, já, já levei um. Que nem eu gosto de falar. A gente já. A, a princípio, os itens a gente pega automático, né? Tal qual no Cyber Hunter. Aí, rifle de assalto eu gosto. É uma arma que eu curto bastante usar. Porque tiro sequencial pra mim é mais fácil, né? Porque eu erro muito tiro. <risos> Simples, eu erro muito tiro. Aqui dá pra explorar bem o, os lugares. Aqui, aqui aquelas escolas japonesas. Quem, quem, quem assiste anime... Reconhece, isso aqui é aquelas escolas Tal qual o Kira Achou Death note, entre tudo mais Aqui eu vou, eu vou até vou, Opa, pera aí Vou trocar a arma 1 a Arma 1 Pera aí Arma 2, arma 1 Pera aí que não tem número ainda Ah, eu tô Eu tenho que arrumar no No menu A arma 1 não tá aparecendo, pera aí Dá um segredinho, deixa eu ver se dá tempo de eu arrumar de eu morrer. Cadê é a primeira arma, meu Deus? First weapon, 1. Um. A play. Ok, agora vai. Aí, agora vai. Agora estamos grandes. Vou... tô com um lançador de granada. Esse aqui é um lança-chamas, pessoal. É uma guitarra em formato de lança-chamas. Olha que bacana. Será que já tem gente tretando pra cá? Eu ouço tiros. Mas não vejo pessoa. Vamos explore, dar uma exploradinha no mapa. Tem uns itenzinhos, ó, a recarger, tem muitos itens de recuperação. Ó oh, a prancha, esse aqui é um, é um escudo. É um escudo que a gente pega e troca... Ah, eu vou trocar, vou trocar, vou trocar... o lançar chamas. Ó, oh, ele é um escudo, por exemplo, aqui ó, o 3. Ele é um escudo que tu vai com a arma, então ele vai te, te dar um suporte na hora da treta. Ele é fraco no tiroteio, mas por exemplo você tá com medo de tomar uns tirambaço, vai de escudinho. Enquanto isso, eu vou de rifle de assalto. Ó, deixa eu dar uma espiada no mapa onde é que nós estamos. Cadê eu, meu Deus? Ah, tô, tô, tô bem posicionado. Olha lá. Beleza. E ele sempre solta uma frasezinha de efeito, um negocinho, cada vez que mata alguém. Esse cara aqui estava saltitando, não sei a troco de que. Aqui a gente tem meio que uma estamina também, né? A gente vai recolhendo dinheiro, capacete, tudo que presta do adversário a gente vai catando. Nunca podemos esquecer de recarregar. Tem botão para construir uh, veículo, nosso meca já está em 84% e à medida que a gente vai usando, vai gastando o meca, né? Então a gente não pode usar ele à toa. Eu, preferi eu preferencialmente não vou gastar ele à toa. Beleza, a tendência nas primeiras gameplays, ser, talvez não tão difícil, por, por se tratar de níveis baixos, tal qual o nosso. Isso aqui é um Iron Cannon. Ai, ai. Nossa, essa arma é muito roubada, mas é muito lerda também. <risos> Essa aqui é bom de fazer enfrentamento humano mecha Catando ah, O catamento de item que é meio lerdo Opa, sniper Esse sniper explosivo aqui não, não curti muito Deixa ver. Oh, Minha vida a princípio já está cheia o oh, meu rifle de assalto Ele é roxo também, acho que tem aqueles esqueminha De escala de, de arma boa <risos> Pela cor Geralmente esses Battle Royale, olha, eu só vou pedir assim, ó, ele está na qualidade, se não me engano, HD, não está no Ultra HD, mas olha que lindo, que lindo esse jogo. Tem gente tretando aqui na frente, ó. Pelo mapa tem gente aqui também, deixa eu ver, olha Ah não, vou chamar o meu meca aqui também. Vai, vai, vai, vai. Confirmo. Só que assim ó, o boneco sai voando. Né? Então <risos> eu destruí o mecha dele. Só que a pessoinha vazou. Ali ó ah, moleque, levei ele de beca. Daí eu posso sair, né? Pra não gastar o meu mecha. E deixar ele recarregar ali, deixar.. Pra não gastar, que nem eu falei, aqui temos que poupar recursos. Vou pegar aqui, vamos ver se tem, opa, itemzinho, opa, o Iron Cannon já é, é bom o suficiente, cara, esse estágio aqui tem muito item, tem gente tretando aqui, não sei se comigo, acho que não era comigo, eu ouço disparos, cara, tem uma treta em algum lugar. Tem matéria, tem coisa que eu quero me envolver muito. Porque, se for meca aqui, meu mecha tá guardado. Vamos ver, vamos dar aquela, vamos dar aquela sondada. Olha só, rapaziada: é, tem, tem, tem passos gigantescos em algum lugar, mas eu não localizo. Ocupa, opa, opa! Tem tiro aqui, ó. Aqui, eu acho que é do lado de fora, não é comigo, eu acho. Ali, ó, ah, eu acho que eu não consigo atirar de trás da grade. É que eu ah, eu vou tretar com os caras ali. Ah, Za! Eu vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eu vale tretar, vale Tem um moleque ali, rapaz. Ih, rapaz. Cadê o que levou ele? Tem gente tretando aqui na frente de novo. Olha. you looking at? Over here. Ah, quer ver minha arma dois? Espera aí. acho que é treta, né? Então vamos de treta. Há some cruelty there, pal. Acho que acho que é treta, né? Então vamos de treta. Pronto! Cadê, cadê, cadê? Ah, o cara vazou na capoeira. Tinha mais alguém aqui? Tinha mais alguém aqui? Tem mais alguém que quer tratar comigo? Não tem! Então eu vou puxar. <risos> então eu vou puxar. chão. Ah, tem, tem coisa pra cá? Isso aqui é importante, será? Tactical, technical, não sei o que, não sei o que, ó. Ah, tem coisas importantes de pegar aqui. Eu peguei algum item interessante. Defense Módulo. Não sei se era, se era tão bom assim. Onde é que eu tô? Eu tô. Ó, tem, tem treta pra cá, ó. Diz o mapa. Mas eu preciso dar uma avançada pra dentro do mapa. Olha ali o dronezinho, hein, rapaz. Boa. Massa, olha aqui. Criogan. Criogan. Eu vou pegar. ver ver Arminha. Parece a arminha de Crio. Deve ser de criogenia, de gelo. Se alguma arminha que congela. Ai, ai ai ai tem gente atrás. Tem gente atrás. Cadê, cadê, cadê. Sabe que é feio né? Quando a gente começa a tretar com alguém vem outro. Onde é que é aqui meus itens de recuperação? Não, não, não! Eu quero um item de recuperação, poxa vida. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê cadê, cadê, Cadê cadê, cadê, cadê, cadê, cadê! Oh bless you! Eu preciso me reagrupar agora, poxa vida. Não tô achando meus itens de recuperação. Ah, eu não tenho item de recuperação é aí que tá. Me recuperei, <risos> deu tempo, tem alguém ali ó, a, a zona, zona segura está diminuindo, cara, ali tem um cara ali me esperando Vai usando esse kit de recuperação aí, rapaz. Vai usando, vai usando. <risos> eu fiz o carrinho deformado aqui, velho. Mas... É! Vai, moleque. Tá, ah, eu tenho que voltar pro lugar seguro e preciso achar mais coisa de recuperação vai lá rapaz, aí agora vai <risos> legalzinho esse bagulete. agora eu já estou dentro da safe, eu já, vou, já vou esperar dentro da próxima, vai ser tipo um airdropper alguma coisa ali ó. tem um sinalzinho no mapa marcando alguma coisa que preste não sei se está caindo se já está, mas está fugindo Tá, tá, tá, tá, já vi. É. Já saquei, já saquei, tiazinha. Que eu não posso rachar senão eu fico sem vida. Ó, vou, vou ver essa tal de caixa aqui, ó. Tem uma caixinha. Ela tá fugindo? Olha ali. Oh, Errei o tiro ah. Cara levei um robô na mão <risos> Cadê o cara Tem Mais um robô aqui pra Zumir Eita Pomba mil e pouco mais pouco eita tá atrás de mim droga Ah, eu tava jogando essa aqui pro final Ah, moleque Tem mais alguém? Tem mais alguém? Etapo, vou botar tá... mais alguém, mais alguém, velho. Tem alguém atrás de mim? O Rick é só. Olha! Ah, tá ele destruiu outro Firefox. Pera, eu vou vazar aqui na capoeira. Tem gente para tratar aqui na frente também Vamos pegar a arma 1 Essa arma 1 é melhor para a distância. Dá para ouvir os barulhos do, dos monstros <risos> Eles estão lá em cima E agora para atletar quatro players Eita, ferros. Tem, tem gente aqui em cima e gente embaixo. Hehehe boba. Tem Tem gente lá em cima. Olha. É mais um. Eita. Daqui a pouco eu boto o robôzão. Ah, nem precisou! Seja lá o que for, deve ter sido a... Deve ter sido... A tempestade. Bom, vencemos, pessoal. Vencemos. Eu vou até chamar o robôzão para comemorar. Olha ali, rapaz. Agora vai. Não é para tirar, Não é para nada. É mas vencemos pessoal, eu queria, essa última tretada eu queria saborear mais, mas infelizmente não conseguimos. Mas conseguimos uma vitória e estamos mostrando aqui o nosso Mecha, o Firefox. Não é o Google Chrome, é o Firefox. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção pessoal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do brasileiro já falei demais. E até a próxima.